Assim que morre da gente. Vai te dar morrido, bicho. E tá velho, né? Olha. Ele tá velhão. Quantos anos você acha que já tem? Acho que tem uns. Tem uns 7 anos tem. já. Sete anos? Tá achando que tem uns 7 anos? Não. Billy. é né, Billy? Billy. Gente, os filhotinhos. Nós vamos fez... ao reencontro dos nossos filhotinhos eles perceberam que a gente tá aqui, tá chorando já. Toma, Tony. Vocês perceberam que. Né, que... ah, chegou. papai chegou. Chegou, chegou. Olha, gente, que carinho Caminho pra trás, né, meu filho? Chegou, deixa o papai, meu Deus do céu. Tio seu manguinho. Papai papá chegou. Chegou, papai chegou. Olha o caminho. Olha o caminho, gente. Hum, você estava bagunçando muito, tá? O que você estava fazendo? Estava obedecendo a vovó? Tava obedecendo a vovó? Estava? É, meu filho. Ô, oh, gostinha, gente. Eu fiquei sabendo que você, é riqueza, que você está grávida, riqueza. Está é grávida? Está grávida. A riqueza está grávida, Gente. Hum, que será é o pai? O Todd ou o Rex? Não, o Rex não. Como é que é o nome dele? Faísca. <risos> que saber? É o Todd. É o Faísca ou o Todd? Olha lá, como é que tá? Me beijando, olha. Hum. <risos> <risos> Que bonitinho, meu filho. Olha, oh, meu filho. Olha, vem pro Lamento. Olha, olha. Olha, meu bem. me Que daí, tá me, me... minha... meu filho. Que chato, papapá. na Que Que fogo aí, ó, eu tô com ciúme, ó, que senhor, Ai, eu ciúme, menino. Oh. Vambora vamos pra casa, vambora, neném, vambora, todo mundo pra casa, vambora. você já passeou muito, ficou dez dias longe do papai. Galera, olha vambora, vambora, pra casa. Pronto, vambora. Embora, hã? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é, meu filho É, meu filho, é, filho. Ficou 10 dias longe de papai Mas minha nenha ficou tão Tão Querendo é, o papai Né, meu filho Ai é, meu filho. ai, Vai aparecer a tá aqui uns dois meses Dois, três meses Ah, é, meu irmão Ai Ai, tá morrendo, tá, meu papai meu Ela cresceu, minha irmã Ela minha. tá grávida, gente De novo De novo De Tá grávida gente. Vambora pra casa. Vambora pra casa. Vambora. Para riqueza, para riqueza, para. Ei, meu filho. Ô, oh, gente. 10 sem o papai. Né, meu filho? 10 sem o papai. Toma gente. 10 o papai. Ô, oh, meu Deus. 10 Tá com essa aí, então. Chegou em casa, meu filho. Tava na casa da vovó, né, meu filho? Gente, estamos chegando. Nós vamos filmar a reação dos pets. Eles estão ali, ó. Cavou a câmera. Não chama não. Eles estão ali, ó. Vamos ver a reação dos pets. A gente vai começar uns episódios da novelinha... E nós estamos 10 dias longe dos pets. Nós vamos lá buscar eles, né, pai Sim. Então vamos lá encontrar com os pets. Com a riqueza, Sim. Todd Toddy. e a Laranha. Lara. <risos> vamos